Dá um, um joinha, dá um beijinho, dá um bundinha, ai, dá tudo pro meu canal. A cirurgia foi um sucesso.